eu fiz uma postagem na comunidade aqui do canal para vocês me fazerem perguntas e como sempre teve perguntas muito polêmicas mas também muito boas então eu decidi responder as mais polêmicas e se você quiser me perguntar alguma coisa comenta aqui nos comentários desse vídeo e também fica ligado na comunidade aqui do canal porque vira e mexe tem uma postagem para vocês me fazerem essas questões mas deixa de enrolação então <risos> bora responder as perguntas Marcus hanley gamer achava que mortal fosse depois de street fighter o jogo de luta mais popular já que no mundo inteiro é assim street fighter e mortal kombat como os mais populares o japão hoje em dia não tem mais a relevância que havia no passado chegavam a ser concorrentes dos estados unidos e países mais ricos da europa em algumas áreas Hoje em dia, a China tomou o lugar do Japão e até mesmo da Coreia do Sul. Então, um jogo não ser popular no Japão não tem tanta importância para a empresa. Como o Playstation, que hoje em dia não é mais muito popular no Japão. E para a Sony, ser popular nos Estados Unidos e Europa é o que vale. Bom, vamos por partes. O mercado de games de 30 anos atrás não tem nada a ver com o mercado de games hoje em dia. Aliás, o mercado de game de 10 anos atrás, mesmo de 5 anos atrás, parece outro universo de tanta coisa que mudou e que continua mudando. Até a sexta geração de videogames, os jogos eram comercializados em mídias físicas, fita cassete, cartucho, CD ou DVD. E mesmo tendo os PCs já em ascensão, os games eram predominantemente jogados nos aparelhos de videogame. E o faturamento vinha da compra desses jogos. Com o passar do tempo, o modo de obter lucro com jogos foi mudando. E os jogos foram ficando cada vez mais online. Foi se criando um comércio de DLCs, de artigos cosméticos nos games. Como skins, armas, personagens e por aí vai. Depois com os smartphones, os jogos passaram a ser até mesmo de graça. E nasceu o pay to win ou pagar para vencer. Em que a evolução no jogo dependia de pagar com dinheiro real. E isso se tornou muito mais rentável que os jogos AAA. Que precisavam de um grande investimento. Tanto de dinheiro como de pessoas e de tempo. E acredite, eu só falei da superfície dos modos de monetizar com games. Pois existem muitos outros posteriores a isso que eu citei. E que se tornaram o grosso do lucro do universo gamer. Pois é tanta empresa pequena e média ganhando um pouquinho com os jogos, e que no montante final dá o grande número que conhecemos hoje. Pronto, entendemos como o mercado de games evoluiu e como continua evoluindo. Naquele cenário que eu citei até a sexta geração de videogames, o Japão por um breve período se tornou líder do setor em faturamento. Mas a posição que o Japão se consolidou foi a segunda atrás dos Estados Unidos. Hoje, o Japão é o terceiro país no ranking de faturamento, perdendo para a China e para os Estados Unidos. O Brasil está na 13 terceira posição. Sabendo dessas informações que eu te passei, dá para explicar o porquê da ascensão da China. A China ganha muito dinheiro com games exatamente por causa dessa evolução dos jogos de smartphone. A grande maioria dos jogos populares no mundo são produzidos por empresas chinesas. Com esse novo modo de ganhar dinheiro. A partir de personagens famosos em jogos, pay to win e microtransações. Beleza, até aqui tá claro né? Agora, voltando ao mercado de consoles de videogame. A importância do Japão em relação ao resto do mundo é ímpar. E eu vou te perguntar, você já reparou que antigamente todo console ou jogo ou acessório era lançado primeiro no Japão? E por que, que isso acontecia e em geral acontece até hoje? Bom, porque o mercado japonês, diferente do restante do mundo, é um mercado em que a base consolidada de vendas acontece no lançamento e nos dias posteriores ao lançamento. Mas o que isso significa, Isui? significa que o público japonês compra logo que o produto é lançado. Cerca de 80% das vendas de um aparelho, jogo ou acessório acontece nesse período. Diferente do restante do mundo, que cerca de 30% para menos é vendido na primeira semana que o produto é lançado. O que é fundamental para todas as empresas, pois o Japão dá o retorno inicial as capitalizando e dando um respiro para poder segurar as pontas até obter o lucro de fato. Por isso que você vê desde os anos 80, aquele monte de gente esperando na fila para pegar um videogame, jogo ou acessório. Quando eu cheguei aqui no Japão em 2017, eu tomei um susto, com uma fila numa loja logo de manhã, para comprar sabe o quê? O Nintendo Labo. Tanto que todo mundo daquela fila havia feito uma reserva daquele troço. E no dia do lançamento, logo de manhãzinha, antes de abrir a loja, estava todo mundo esperando. É impossível você conseguir comprar qualquer coisa no lançamento sem ter feito uma reserva. E para fechar a tampa, para você entender a importância do mercado japonês nos videogames, vou te contar algo que só faria sentido se você soubesse tudo o que eu te contei até agora. Desde a quarta geração de videogames, sempre houve um modelo lançado no meio de vida dos consoles. O Super Nintendo teve o Super Nintendo Baby. O Mega Drive teve o Mega Drive 2, que no Brasil é o 3. O Playstation teve o PS1. O Playstation 2 Fat teve o Slim. O Playstation 3 teve o Slim e o Super Slim. Com os Xbox, a mesma coisa. Só que aqui no Japão, esses segundos modelos são muito difíceis de achar. E consequentemente mais caros. Diferente daí do Brasil, por exemplo. Que o PS2 Slim é muito mais fácil e barato que um FAT. Exatamente pelo motivo que eu citei antes. Aqui no Japão, a base consolidada de vendas acontece logo no lançamento. E os consoles de meio de geração não vendem. Pois até a sétima geração, a geração do Playstation 3 e do Xbox 360. Esses consoles de meio de geração eram inferiores ao original ou com componentes a menos, como o Playstation 2, por exemplo, que não vinha entrada para modem, ou o Super Nintendo, que não vinha saída componente, e assim por diante. E o modo que arrumaram para vender esse console de meio de geração para o público japonês, foi fazer o inverso, em vez de, entre aspas, capá-lo, tornar o videogame mais poderoso. Assim, o Playstation 4 teve a sua versão Pro, é só você perguntar para algum amigo seu que mora aqui no Japão, como quando lançaram o PlayStation 4 Pro, como o PlayStation 4 normal ficou baratíssimo e lotado na loja de usados. Exatamente porque os japoneses trocaram esse modelo em peso. Desculpe pela resposta longa. Mas eu acho que você conseguiu entender historicamente a importância do mercado japonês nos videogames. Eu disse historicamente com fatos, né? Mas o mercado japonês permanece assim até hoje. Agora tiveram várias perguntas mais ou menos com o mesmo tema. Falando sobre coleção. Eu selecionei aqui quatro, eu acho que foram quatro. A primeira é do Rafael Kenji. Pergunta. Você cataloga sua coleção? Por que você não se desfaz de tantos games e consoles repetidos? Você se considera um acumulador, como a galera diz por aí? Aí também tem o Bruno César Santos. Sui, sou colecionador também e gostaria de saber se é prazeroso se gabar, entre aspas, da sua coleção estando no Japão. Porque se estivesse aqui no Brasil, aí sim seria incrível. Forte abraço, Bruno de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Também tem o Leandro Ribeiro. Olá Sui, como você está? Tenho uma curiosidade, você pretende criar um museu da história dos games com esse seu acervo algum dia? Fico pensando que seria fenomenal e acho incrível você dedicar seu tempo para compartilhar seu conhecimento E manter toda essa rica história nos videogames, viva e ativa Seu trabalho é muito importante, aprendemos muito com ele, obrigado e parabéns Quer dizer, não foi nem pergunta, né? Foi Gil valeu, obrigado Também tem o Games E Sui, te mandei uma pergunta mais complexa em outro post, acho mas dessa vez vou perguntar outra mais simples. Você se refere aos seus itens como material de trabalho, e não como coleção. Como se dá essa relação? É isso mesmo? Forte abraço, você é um cara da hora. Em primeiro lugar, videogame é minha paixão. Desde os meus 8 anos de idade, quando eu joguei River Ride pela primeira vez no Atari, eu achei aquilo lá incrível. E eu não me lembro depois disso, de não ter um dia pelo menos pensado em videogame. Ou era em casa jogando Master System ou fora de casa jogando os arcades, e depois com o meu Super Nintendo, e depois com o meu 3DO, e eu não me lembro nenhum período grande assim que eu ficasse sem videogames. Até mesmo quando um dia minha mãe chutou sem querer o meu Playstation 1, e aquele tempo era muito caro eu tava trabalhando na época e eu economizei para conseguir comprar logo depois não vou lhe dizer que foi no mês seguinte mas demorou uns meses ali mas eu comprei novamente pois realmente videogame é algo que me fazia muita falta e também me divertia muito eu sempre gostei muito de futebol pelo menos quando estava no Brasil hoje eu tô mais distanciado e eu ouvia muitos programas de rádio falando de futebol inclusive as próprias partidas e eu sempre jogava videogame enquanto ouvia o rádio então eram minhas duas diversões quando eu comecei esse canal, eu não tinha como apresentar os itens. Você pode ver que, por exemplo, os vídeos do Master System, todos têm imagens de internet. E hoje eu poderia refazer esse vídeo com a maioria dos itens na minha mão. Até mais completo que aquele vídeo anterior. isso o Japão me proporcionou. Eu poder contar a história do item com o um item na minha mão. Dito isso, eu acho que eu não me considero um colecionador. Eu sou apaixonado por esses itens? Sou. Eu jogo eles. Muito pouco, eu jogo mais nos emuladores, porque é muito mais prático, muito mais simples e sem todo esses monte de cabos. Mas esses itens eles são muito importantes para mim, pois fazem parte da história, da história do que eu sou apaixonado, que são os videogames. E eu não sei quem falou que eu fico com todos esses itens. Muitos amigos meus que gostam de videogame e falam, ah eu tinha tal videogame na, em tal época e tals, eu sempre presenteio com os videogames que eu tenho. Jogos repetidos a mesma coisa Só que assim, tem que ser para alguém que está aqui próximo Porque enviar para o Brasil é extremamente caro Eu acho que eu respondi Mas se tiver outras questões que eu esqueci, me fala aí depois que eu respondo também Pregador sem púlpito O que você acha das mídias e dos produtores de conteúdo gamer Fingirem que a Nintendo não existem Os caras falam de Playstation e Xbox Como se não tivesse outra desenvolvedora de consoles Pregador, eu não acho isso não Inclusive eu acho que a mídia dá muito destaque para Nintendo E tem produtores de conteúdo que só falam de Nintendo E que tem muito sucesso e muitas views Tem o Coelho no Japão, tem o Digplay, o próprio Ruandos Nostalgia E até tem muitos canais que estão em ascensão Falando somente de Nintendo, como por exemplo o Nerd Nintendista e não tem como não falar da Nintendo, afinal o Switch é o videogame que mais vende atualmente. Fala Isui, eu sei que no Japão as pessoas no geral não são apegadas ao colecionismo, e muito menos em games antigos. Mas por acaso aí no Japão existem lojas que vendem retrogames ocidentais? Se sim, conhece alguma que envia para o Brasil? Vamos pelo final, lojas japonesas que enviam para o Brasil, existem aquelas empresas de redirecionamento, que tem no mundo inteiro inclusive, que tem um endereço local, ou seja, aqui no Japão, na Alemanha, sei lá, e aí enviam o produto para esse endereço e eles enviam para o Brasil, mas muitas empresas deixaram de fazer esse serviço para o Brasil, por problemas de extravio que acabavam não compensando para a empresa. Apesar que, na minha opinião, eu acho que não compensa muito. Porque você tem que pagar o serviço da empresa, além dos fretes. O frete até a empresa, depois o frete da empresa até o Brasil. E o serviço deles. Agora, essa é uma pergunta recorrente. Aqui no Japão, não tem nada ocidental. Você só acha coisas japonesas. Aparelhos japoneses, jogos japoneses. Por exemplo, eu já encontrei aqui Mortal Kombat para o Playstation 3, mas era uma versão ocidental, que alguém importou por exemplo, e quis vender na loja de usados. A mesma coisa acontece com os jogos ocidentais que a gente encontra por aqui, são raros e caros, porque foi de alguém que viajou para esse país e trouxe, ou porque importou, e aí tem que colocar esses valores para vender o produto. Mas vou te falar, viu, que eles não se interessam, porque o valor é alto e continua lá por um bom tempo. Se eu for pesquisar agora, por exemplo, é capaz de eu encontrar esse item nesse valor ainda encalhado. Kratos Dante e Sui, como a galera japonesa está em relação ao aumento do Playstation 5? E você, Sui, partilha a mesma opinião minha, que a Sony deu um tiro no próprio pé com esse aumento de preço? Tendo em vista que suas concorrentes já se pronunciaram que não vão aumentar os preços dos seus respectivos consoles. Sabemos que no mundo inteiro, aumento de preço nunca é bom e deixa a galera a pistola da vida. Qual a sua opinião sobre esse assunto, Suisama? PS, parabéns pelo excelente trabalho. Cezica e Suisama Realmente ninguém gosta de aumento de preços. Mas a gente tem que entender também que o mundo passou por muitas coisas diferentes nesses últimos anos. Eu vou dizer nesses últimos 3 ou 4 anos. Além de alguns conflitos entre países, também teve aquele negócio lá que aconteceu em 2020. E que deu uma retração braba no mundo inteiro. E é inegável, tem uma inflação no mundo todo. Para você ter uma ideia, eu estou aqui no Japão há 5 anos. Durante todo esse período, nada aumentou de preço. No entanto, esse ano teve uma debandada, tudo ficou bem mais caro, o custo de vida do Japão, que já era alto, ficou mais alto ainda. E as empresas podem até dizer que não vão aumentar o preço, mas com certeza elas estão ganhando muito menos. E eu também esqueci de outra coisa, a falta de chips no mercado. Esses chips são usados em praticamente tudo, e videogame não é algo essencial, por isso é deixado um pouco de lado. Tanto que até hoje, Playstation 5 está escasso aqui no Japão. E eu vou responder a sua pergunta, foi um tiro no pé da Sony? Bom, na minha opinião sim. No entanto, esse caso de preços, de valores, de aumentos, é algo que é muito mais polêmico no Brasil. Eu tenho amigos no Canadá, na Espanha, em Portugal, e aqui mesmo no Japão, não se fala tanto desse aumento. E nem gera uma polêmica tão grande quanto gera no Brasil. Jean Carlos, pretende fazer uma reforma no cenário? Observação, esse cenário caótico afeta meu toque. Jean, eu não vou fazer reforma nenhuma. Porque como eu falei, meu cenário ele é funcional. Eu preciso pegar o item para mostrar durante um vídeo e aí se você vê o vídeo por exemplo que eu fiz de Super Mario World eu peguei jogo de Disk System, eu peguei o Disque System, eu peguei o Famicom, eu peguei o Super Famicom eu peguei os jogos do Mario, eu peguei o jogo de Donkey Kong e eu tenho que fazer uma baguncinha para pegar esses itens e aí pro próximo vídeo eu já preciso fazer de novo e eu solto em média 3 a 4 vídeos por semana então para mim não tem nenhuma arrumação o importante é pegar o item para poder ilustrar o vídeo para você e fazendo isso 3, 4 vezes por semana, eu só coloco de volta ou procuro um lugar que caiba. Porque logo em seguida vou ter que desarrumar tudo de novo para pegar itens para o próximo vídeo. O cara do Newlands. Isui, bom dia. Gosto muito do seu canal, tenho duas contas e ambas estão inscritas. Oh, que beleza, hein? obrigado. Eu assisti a todos os vídeos seus que falam dos consoles. Vi o do Sega Saturn, meu console favorito. Mas eu não vi você falando dos jogos exclusivos para o sistema. Fala do meu Sega Saturn, poxa! Sabe, a gente faz tantos vídeos durante a semana, que aí a gente começa a esquecer do que, que tem para fazer. Sempre é mais ou menos um tema que a gente relaciona com algo que está acontecendo, ou algum jogo importante que a gente deixou de falar, ou quando acontece alguma coisa bem legal que é descoberta e eu tenho que fazer esse vídeo. E com Sega Saturn, realmente eu reparei que eu não fiz muitos jogos dele. Apesar de ter bastante jogos dele aqui. E muitos jogos exclusivos do Japão. Que são bem interessantes, bizarros e tal. Uma plataforma que tem jogos icônicos. E que eu realmente estou devendo. É uma boa dica e pode ter certeza. Vai ter vídeos do Sega Saturn aqui no canal. E muito em breve. Ramon Ribeiro. Isso, bom dia meu amigo. Eu gostei também do quadro que você faz aqui de perguntas. E tenho mais uma ou duas Aí onde você mora, o pessoal sabe que você tem canal de games E outra de games O pessoal aí do Japão gosta de games baseados em animes O que lembro aqui é Full Metal Alchemist De Playstation 2 que joguei Era Square Enix E Demon Slayer para as novas plataformas PS, esqueci de falar da última vez Poderia fazer um vídeo sobre esses jogos baseados em animes. O primeiro seria do Full Metal Alchemist que gostei. Seria legal, um forte abraço e sui Não tenha dúvidas. Jogos de animes fazem muito sucesso aqui. Afinal, aqui é o país que cria esses animes. E já está anotado também. Já sei até quais os primeiros jogos que eu vou fazer vídeos sobre animes. E para encerrar, papel higiênico. Porque separado escreve tudo junto, e tudo junto escreve separado. Antes de mais nada, parabéns pelo Nick, muito criativo. Então, a grosso modo, podemos dizer que separado se escreve tudo junto, porque tem apenas uma sílaba tônica. Ou seja, não há possibilidade de uma divisão significativa dentro da língua. Tudo junto tem duas sílabas tônicas, portanto, não poderia ser escrito tudo junto. Essa foi demais, né? E a gente acaba mais um vídeo de perguntas e respostas. Se você quiser que eu responda a sua questão, fala aí nos comentários. Ou então fica ligado nos posts que eu faço aqui na comunidade do canal. Eu vou falar que eu me divirto pra caramba respondendo essas perguntas em vídeo. E aliás, vocês também, né? Eu vejo isso pela audiência de todos os vídeos que eu faço respondendo perguntas. Então é isso. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba